Oi galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves de empreendedorismo digital pessoal fica comigo e esse vídeo até o final que eu vou te passar aqui alguns conhecimentos aqui específicos que tu precisa saber sobre a ferramenta Bitly Ok já também aqui dentro do site aqui ok de, de pesquisa então é para te passar aqui o que, o que é de fato a ferramenta o que, é que ela faz, ok. E em seguida, eu vou estar tá mostrando para você em prática, tá? Como que a ferramenta vai estar tá aí sendo utilizada, tá? Em teu negócio e seus projetos. Beleza, se você já gostou da ideia desse vídeo, já peço que você já deixe aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, tá? Se você tiver também sugestões e ideias de vídeo, deixa aqui embaixo, tá? Então, se mais enrolação, vamos para o nosso conteúdo, o que é o Bit. Ok? Então, o Bitly é conhecido principalmente por ser um encurtador de links de URL. Popular! Mas isso não é tudo! Além de processar bilhões de cliques de links da web todos os meses, o Bitly também é uma poderosa ferramenta de marketing online, usada para rastrear cliques, ver referências de sites e ter uma ideia de quais localizações geográficas são provenientes da maioria dos cliques. Então, você já pode ver já que é bem interessante, tá? Essa ferramenta, ok. Essa ferramenta ela é totalmente gratuita. Tem a versão também paga, ok. Se você trata o seu negócio aí como um negócio de verdade, ok, então é o super indico que você utilize, né, a, a versão paga, né, que é a Pro. Beleza, então eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática, ok. É por dentro da, da ferramenta e mostrando como é que você faz para você tá encurtando o link, tá personalizando o link, beleza. Bom, aqui ó, estamos aqui dentro, ok? Já estamos aqui dentro do, do Bitly, beleza? Então, se você quiser fazer o cadastro também, é de graça, não cobra nada, não é cobrado nada, tá? A ferramenta não vai te cobrar nada por isso, tá? Bem simples para você fazer esse cadastro. E se você quiser aprender fazer o cadastro, tá? Deixa aqui embaixo no vídeo também que eu vou estar tá fazendo um vídeo para você, para te ajudar. Beleza? Então, sem enrolação, bora para nossa aqui, performance aqui da plataforma, beleza? Então, galera, é o seguinte tá eu vou colocar aqui na versão aqui do português para você entender clicar no botão esquerdo do mouse para traduzir para português vai ficar mais fácil porque a ferramenta é uma ferramenta que ela é é toda em inglês ok, mas você pode traduzir para português e pode utilizar normalmente ok, então usa que é bem simples a ferramenta tá aqui é para poder você é, aprender aula de, de Bitly mas para você saber né, a importância da ferramenta no teu negócio tá por exemplo, se você vai pegar o link todo engarranchado né se você tem um WhatsApp Business, se você pega aquele link que é todo cheio de garrancho, por exemplo, até o link também do canal do YouTube, você pode transformar esse link, pode personalizar, né, é, para um link mais confiável, para as pessoas poderem clicar nesse link, tá? A ferramenta ainda, é, como ela foi, já foi falada aqui, ó, no site, ok? Ela, além de poder é, personalizar o link, encurtar o link, tá? Deixar deixa o link mais confiável, ela ainda rastrea, tá? Faz esse processo de rastreamento aqui, ok? É, referência de cliques né então tá tudo aqui especificando aqui mas isso aqui não é para você é aprender isso aqui é para você entender tá que é importante né é o uso da ferramenta em teu negócio tá então já pode você já pode ver aqui ó já tem vários links aqui do lado vários links tá vários links para eu já trabalho já com, com a ferramenta tá e até hoje eu ainda não uso a pro tá a versão pro da ferramenta ok eu vou estar tá migrando já nesses dias para a versão pro beleza mas você pode sim, tá começando, você tá, você pode utilizar a ferramenta é bem interessante, OK? Para você poder trabalhar, personalizar teus links. Vamos daqui como exemplo, como exemplo aqui vou pegar aqui o um link do meu canal, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui o link. O link, você pode ver que o link sai nesse formato aqui, ó. OK? Você pode já pode perceber que o link já vem nesse formato, eu vou posso personalizar esse link. Ah, vou personalizar esse link aqui, ó, na, na ferramenta, OK? Você vai clicar aqui nesse botão aqui eu crio. Ok, clique aqui, vai colar agora o link aqui, ok? Coloquei o link aqui, eu posso até estar tá renomeando, tá? Esse link, beleza? O processo aqui é bem simples, ó. fica aqui Criou, embaixo, tá ó? Carregou. Bom aqui ó, ele já encurtou meu link, tá? O bicho já encurtou meu link, então agora eu vou personalizar meu link, tá? Olha só como interessante. Agora eu vou personalizar ele, eu vou dar um nome agora para esse link. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó. conta Miguel Alves em Turismo Digital, pronto. Dei desse nome, vou clicar em salvar aqui embaixo. Cliquei em salvar, pronto. Ó. O link foi editado, ok? Então, meu, meu link já foi mudado aqui em cima, tá, ó. Você pode já perceber aqui, ó. Já foi trocado aqui. E vou te mostrar aqui, tá? uso da ferramenta então eu posso até copiar né, vou salvar aqui, salva o link foi editado tudo certinho eu posso fechar ó, tranquilamente certo, aqui ó tá o link foi trocado também tá já foi editado ok aquele garrancho que estava e antes era né? todo enganchado então passou agora ser um link mais confiável ok então é bem simples para você estar tá utilizando eu vou pegar aqui o link aqui ó copiar posso copiar isso aqui Ok, copiar, vamos colocar aqui na, na barra aqui, ó, tá? Você pode ver que tem um link já personalizado. Um link já, ó, tá? Um link bem mais aqui, é voltado mais para, é, mais profissional, o um link. O link ficou mais profissional, tá? Você pode já perceber, ó, vai abrir normalmente, ó, tá? Tá abrindo já, com o um link já personalizado. Beleza? Você pode estar tá adaptando isso aqui para o WhatsApp, você pode também tá adaptando para um link, né? Que tu queira aí personalizar, seja um link de afiliado, seja um link... De um produto teu, tá? Você pode estar tá personalizando esse link para que ele possa ficar com cara mais mais confiável. Tá, a pessoa vai poder clicar com mais confiança aí no link. Beleza, então é bem simples, ok? O uso da ferramenta, beleza. Ou você pode já ver aqui, tá? Ó, aqui tá o link já personalizado, tá? Miguel Alves, empreendedorismo digital. Então você pode estar tá fazendo isso aqui com qualquer link, tá? Que você possa estar tá aí é, trabalhando. Pode ser um link de WhatsApp, pode ser um link de um canal do YouTube, pode ser um link de uma página de vendas, um link de afiliado, beleza? Então é bem simples mesmo o processo, tá? Não tem é, erros, ok? É bem simples e fácil para você estar tá aí trabalhando com a ferramenta, beleza? Então, beleza? Se você tiver alguma ideia que vou deixar aqui o um link aqui abaixo para você também estar tá lendo melhor sobre a ferramenta, tá? Que aqui foi para você ter mais uma clareza, né, sobre o uso da ferramenta aqui, Bitly, tá? Então, o que é que ele faz. Então, eu vou deixar aqui embaixo aqui essas informações para você tá lendo. para você tirar mais aí, é, essa tua objeção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? Se você já gostou, deixa aqui embaixo nos comentários aqui, porque vai ser muito importante pra mim, tá? É, tá pegando esse feedback, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus, até o um próximo vídeo.